muito complicado a situação quando fica nessa época festiva de carnaval. Né? As pessoas elas saem dispostas mesmo a participar, a brincar, mas ela tem que é, saber que isso ali tem que ser também de uma forma muito educada. Né? Então, quer dizer, se você não faz isso na sua própria casa, por que, que você vai fazer na rua? No carnaval a Polícia Militar se depara com muitas ocorrências, somente ocorrências de vias de fato, coisas de trânsito, muita, muita, muitas pessoas bebem e dirigem, isso tem causado sérios problemas para a polícia militar, né, acidentes, esse tipo de situação. Tem muita reclamação de som alto, é, perturbação da ordem, né, que é som alto é fecham as vias e aí a polícia militar, no horário que é estipulado, a gente vai ter que desobstruir, nessa hora gera um pouco de confusão.